E aí, pessoal, tudo bom? Já faz uns dias que eu não gravo aqui no DR Flying Offline. E aí, agora a gente vai meter marcha aqui, cara. Eu me lembro que a gente precisava achar peça de bike. Sem muita enrolação, porque eu quero fazer um vídeo mais curtinho hoje. Vamos dar uma olhada nos nossos itens. Deixa eu ver o que eu tenho aqui na minha mão. Beleza, cara. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar na cidade e nós vamos ter que saquear aquela casa de, de loucos e nós vamos ter que saquear também a casa de insetos tá esse aqui vai ser um gameplay em formato de live vamos aqui na casa de insetos a gente precisa achar peça de bike nossa bikezinha quebrou bora lá eu vou utilizar esse aqui mesmo mano eu tô sem arma como é que eu venho pra cá sem arma Vamos pegar aqui a 12. Não era pra eu gastar isso. Nossa, é só barata. Ah, cara, nem nem me importa não. Bora deixar elas encostar um pouquinho. Agora, eu vou encerrar de novo. Eu vou bater com o um corvo. Bati. Tira o corvo. Agora eu vou matar esse aqui, tá? Colar nela aqui. Dar uma tochada nela. E agora eu vou bater de novo. bater nela com o povo. Cara, ela ficou viva por causa de 1 um de vida. 1 um de vida ela ficou viva. Eu contava que ela morresse. Vamos andar pra cá? Encerrar o turno. Eu vou é, parar aqui com o povo. Não adianta eu tentar atacar, porque senão ele vai ser ferido. Agora eu vou colar aqui. Eu vou bater com a tocha. Vou bater de novo. E eu vou dar um tiro aqui com essa 12. Beleza. Vou bater com a tocha aqui nessa lava E eu vou ver se o corvo consegue matar. É muita sorte, viu? Tem que ser 100% de dano. Não matou. Essa aqui vai morrer. Essa aqui eu vou matar com o agora. Tá? Cerro o turno. Colo o povo E bate. Vamos ver, vamos ver o que a gente ganhou aqui? Peça de bike, cara. A gente já não tá mais a pé. Voltamos a estar motorizados. Vamos seguir viagem. Ganhamos aí o Lanternona. Só o luxo. Pega tudo. Vamos alimentar o nosso mascotezinho? A gente tem uma carninha aqui pra ele. Beleza. Agora, irmão, aqui eu me lembro que precisava de ferramenta. Eu tenho memória fotográfica pra jogo. Não me pergunte nada do que acontece no dia a dia, porque eu não lembro. Mas se é um jogo, meu filho... É mesmo, é? Se é um jogo, eu tenho memória fotográfica. Bora colocar o aqui. Agora eu vou colar nesse cara com tudo Deixa eu ver se dá, não dá Vamos encostar aqui Vamos esperar esse carinha chegar aqui na gente Tá Será que daqui eu alcanço ele? Alcanço Então vamos descer a porrada nele Desce o sarrafo nesse cara Dá mais uma tachada? não dá ter com machado Encerra o turno e GG Ganhamos Vamos ver o que, é que a gente vai saquear aqui desse cara. Só um, velho. Eu achei que ia ter muito mais, tá? Olha só, ganhamos ferramenta. Eu vou na base militar agora. Acho que eu vou ficar moscando? Tamo com peso baixo. Bora aqui pegar. Hum, nada demais. Ah, meu amigo, eu deixei a, a, eu deixei a minha massa com carne moída lá no acampamento de pegar. Então, vamos ver o que tem nesse corpo. Vamos ver. Se eu não me engano, eu desmontei a minha caia. Eu vi na edição do último vídeo. Então, vou dar uma fumada aqui. Eu vou ler esse livro. Eu vou ver se eu libero espaço pra pegar essa carta. Tá? Vamos ter que liberar aí 6% de peso. Não quer saber de uma? Monta isso aqui. Vamos ver se dá pra andar. Não dá. Bora usar o polinho aqui pra ver se alivia um pouquinho, né? Já dá pra ir? Pronto. GG, cara. Vamos consertar nossa bike e vamos ver que itens a gente vai levar. Bora aqui consertar logo nossa bikezinha? Tô louco para consertar ela? Consertamos nossa bike, agora ela tá com 25% de durabilidade. Vamos pegar tudo e vamos analisar aqui nos nossos itens o que que a gente vai levar. Água, com certeza. Isso aqui não. Vai ficar no, no chão. Eu vou levar essas armas quebradas. Um, eu vou levar essa 12 quebrada. Vou desmontar ela. Vou levar essas, essas pás. Eu vou purificar aquelas águas, eu vou botar no chão só para eu lembrar, tá? isso aqui eu vou levar tudo vou levar, com certeza eu vou levar esse aqui tudo, cara bora lá bora botar a bikezinha no... equipar aqui para ver hum, a gente vai ter que deixar alguma coisa Deixa essa gasolina, irmão. O negócio não tá fácil aqui não. Né? Vamos desmontar essa, desmontar essa casinha, Desmontar esse fuzil também. Pode montar esse revólver. Cara, não estamos liberando peso. Ó, conseguimos ali, mas vamos ver se a gente consegue liberar mais um pouco. Esse aqui, esse aqui. Os mais pesados estão tá aqui, cara. A gente tem que dar um jeito de usar logo essas ferramentas. Seguinte. Vamos largar aqui nossa carne. acender uma fogueira, né? Bora acender essa fogueira. e agora comer alguma coisa Comar essa carninha aqui tomar uma água purificar a água que eu disse que ia purificar bebemos é, seis águas e agora bora dormir e vamos seguir viagem cara Vou pegar aqui esse aqui do chão Bora meter marcha. Deixa eu ver o que tem aqui nesse abrigo. Nada. Vamos meter marcha aqui. Cidade. Vamos só dar uma olhada aqui. Olha só, construção boa. Correio. Pode ter peça de bike. Vou usar o machado. Bike quebrada. Perfeito. Já vou consertar minha bike de novo. Sempre passa no correio. É, a chance de ter bike é grande. Peguei tudo. Acertei minha bike. Precisamos de mais peças, tá? isso aqui é só... Cara, canteiro de vegetais. Se a gente achar, a gente vai comer uns vegetais, hein? Nossa dieta tá meio fraca. Não achamos. Aqui, tomara que tenha uma lanterna. Pode ter lanterna, tá? Não tem. Bora pegar tudo. Depósito. Vamos só abrir essa caixa aqui. Tomara que tenha alguma coisa interessante. Nada. Nada que eu estou precisando. Então, vamos passar nesse carro. Se não tiver nada, uma bike. Viu só? Sempre passa nessas localidades. Olha que top Cara. Não, deixa tudo aí. Bora continuar a viagem. Priaza. Vamos lutear essa cidade aqui? Olha só, o vídeo já tá ficando no, no tempo que eu quero encerrar. Então, próximo episódio, a gente vai lutear aqui a Priaza. Já estamos no jeito, tá? Eu já vou fumar um cigarrinho aqui para dar energia. Então, valeu, galerinha. Até mais dando continuidade aqui na, no nosso próximo episódio da nossa série DR Offline. Valeu, galera. Até mais.